Cara, uma pergunta que eu recebo com frequência é como que eu vendo o meu produto? De que maneira eu apresento o meu produto para ampliar o meu impacto? Eu sempre bato no ponto que não é o produto em si que faz a diferença, e sim a transformação que você entrega. Mas hoje eu separei um vídeo que eu vou analisar junto contigo para você entender exatamente como é que você amplia o impacto da apresentação do seu produto. A gente vai analisar o vídeo do Steve Jobs apresentando para o mundo o iPhone pela primeira vez. Ó, antes de eu entrar no vídeo do Steve Jobs, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Já deixa sua curtida porque no final você esquece. Se tem um vídeo que você quer que eu analise aqui, mostrando quais são as técnicas, as estratégias de vendas que estão por trás, comenta aqui embaixo. E se você tem um amigo um vendedor que se confunde na hora de demonstrar o produto, tem certeza que ele vai aprender muito com esse vídeo, então já clica no botão compartilhar e manda para ele. Então, esse vídeo é um vídeo de 2007, tá? É, nesse momento a Apple ainda não estava no mercado de telefonia, ela era uma empresa de tecnologia, muito famosa por seus computadores, o Steve Jobs tinha retornado para o seu cargo de CEO, e nesse momento ele era CEO interino há muito pouco tempo, e a Apple estava né, saindo de uma grande crise, mas estava longe de ser a empresa próspera e valiosa como é hoje. Ela já tinha emplacado um projeto de sucesso que era o iPod e tinha criado todo o ecossistema do iTunes que conseguiu abrir caminho para surgir a Apple Store, mas hoje eu vou te mostrar exatamente o que ele fez, quais são as táticas, o que ele usou de estratégia no momento de demonstrar. E o que é muito interessante, né, a gente está na véspera do lançamento do próximo iPhone, que vai ser o iPhone 12. 13? Esse, esse aqui é o, 12. Esse é o 12. O iPhone 13, tá? Então, agora, logo, logo, enquanto eu gravo esse vídeo, já vai sair a próxima novidade. E uma coisa muito interessante sobre a Apple, além dela ser uma empresa extremamente valiosa, né? Como é que a gente paga uma grana tão alta por um telefone? E o que acontece? Mesmo nesse momento, quando o Jobs apresentou o, o iPhone pela primeira vez para o mundo, ele não era o, o celular com o melhor hardware, com a melhor câmera com as melhores características técnicas. Muitas vezes, a gente que trabalha com tecnologia, fica achando que o produto com mais tecnologia ganha. E não é isso. É a combinação, é a roupagem, é a experiência que você entrega. Então, eu, esse, esse ano, comprei dois iPhones 12, porque o meu primeiro foi roubado. E mesmo assim, desembolsei uma nova grana com um novo iPhone. Vou botar uma imagem do, do post do LinkedIn, onde eu estou chorando minhas minha quando eu fui roubado. Então, apareceu aqui. Né? E agora vamos analisar por que, que esse cara faz tanto sucesso e como é que foi essa introdução no mundo do iPhone pela primeira vez. Este é um dia que eu estou esperando por dois e meio anos. Cada vez em um a um produto revolucionário vem comes along que changes tudo. E... Apple has been, well first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. <laughs> 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just it didn't just change the way we all listen to music, it changed the entire music industry. Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one Sim, dois pontos importantes até agora né o primeiro é que ele não vai direto para o produto né? ele tá criando toda uma expectativa antes tem um minuto e 37 de vídeo e até então ele está só preparando o terreno para trazer o produto e outro ponto que ele que ele colocou é que normalmente quando a gente assume uma postura arrogante né como o melhor e tudo mais a gente tende a afastar um pouco as pessoas da gente. E ele começa num discurso, por mais que ele mostre que a Apple teve muito sucesso, ele coloca um discurso de humildade, dizendo do tipo, cara, se você conseguir participar de um projeto como esse, você já é uma pessoa extremamente vitoriosa, mas a Apple participou de muito mais. Outro ponto importante, né? esse, esse evento é o que ele chama de Mac World, que é como se fosse a feira anual da, da Apple, onde ela traz as novidades. E ninguém sabia ao certo o que seria lançado nessa Apple. Tinha já um certo burburinho e uma suspeita de que poderia vir um telefone, mas aí, até então a Apple não participava desse mercado. Então, bora lá. Is a revolutionary mobile. and the third is a breakthrough internet communications device. So, three things a widescreen iPod with touch controls um revolutionary revolucionário e um breakthrough de communications de Assim, tem um ponto que não é que não tem tanto a ver com a demonstração do produto, mas sim com o posicionamento da Apple. Você percebe que ele está falando de produtos que ele está lançando e as pessoas estão aplaudindo. Então, assim, tem uma relação diferente, sabe, dos clientes da Apple com clientes de uma outra marca qualquer. É muito mais uma relação de fã. Parece que o cara está na frente de um, de um show. Né? O cara está ali vibrando com o fato dele ele tá estar vendendo um produto. Então, isso é bem positivo. Outro ponto de atenção é o seguinte, ele está fazendo uma antecipação, ele está brincando como se ele fosse lançar três produtos diferentes. De novo, lembra que ninguém sabia que a Apple iria lançar o iPhone. Um iPod. Um telefone. E um comunicador de internet. Um iPod. Um telefone. Você não são três dispositivos separados. This is um dispositivo. Eu volto para o ponto da preparação e do clímax. Né? Ele foi introduzindo, botou o tema, falou do sucesso, falou do iPod, falou que eram três dispositivos, as pessoas aplaudiram. Ele foi brincando, brincando, brincando, até que ele revelou no ápice que era apenas um dispositivo. E aí, naquele momento, a, a plateia vai à loucura. Você percebe que as pessoas estão gritando pelo fato de ser um dispositivo telefônico, por ser um smartphone. E nós estamos chamando o iPhone. E aqui está. Não? Na verdade, aqui está, mas vamos deixar para agora. Então... Before we get into it, let me, uh, let me talk about a category of things most advanced phones are called smart phones. Eu acho que tem, tem um ponto que a gente tem que ter muita atenção no que ele está fazendo, porque o tempo inteiro ele está fazendo antecipação e clímax. O né? que, que é isso? É, quando você assiste uma série de TV, e você reparou que a série acaba sempre no melhor momento e ele te traz um elemento que você não sabe qual é? Do tipo, aparece um vilão, atiram um no mocinho e acaba sempre no momento onde você não tem informação completa e te gera uma grande curiosidade. O Jobs está fazendo isso o tempo inteiro. Desde o início da apresentação, ele está sempre trabalhando com a antecipação para criar um sentimento de euforia e curiosidade nas pessoas. Pensa na escassez. Quando algo é muito disponível eu dou pouco valor quando algo é pouco disponível eu fico ansioso para saber e quando eu te dou meia informação você não consegue completar essa informação e consequentemente seu cérebro fica num looping ali querendo completar esse dado mas ele não tem então ele chegou brincou preparou falou que é um iphone mostrou uma imagem brincando né, igualzinho igualzinha do, do primeiro é, do primeiro ipod e aí ele falou Bom. Antes de eu falar sobre o telefone, deixa eu introduzir como estão, como está a evolução dos smartphones. Bora ver o que ele vai fazer. Phones, so they say and uh they typically combine a phone plus some email capability plus they say it's the internet sort of the baby internet in the one device and they all have these plastic little keyboards on them. Uh and uh, the problem is that they're not so smart. And they're not so easy to use. So if you kind of make a, you know, business school 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're you know not so easy to use. Um, but smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What super O que é importante você pensar no momento da apresentação da tua solução, do teu produto, quando você estiver na frente do teu cliente? Por mais que você não queira que ele te compare com os teus concorrentes, existe uma grande chance dele estar falando contigo e com o teu concorrente também. Então, se não ficar claro pra ele o porquê que ele tem que fechar contigo, é muito difícil você ter uma diferenciação dentro da tua apresentação e da tua demonstração. O que, que o Steve Jobs fez aqui? Ele primeiro categorizou toda a concorrência e ele está dando o nome dos concorrentes na tela, que é né, bem bem desafiador, que é, um, que é uma posição assim, bem segura. Nessa época, em 2007 tinha lá os, os smartphones que estavam bombando, que era o motorola e tal e que tipo tinham teclados enormes e tinham os celulares normais né, que basicamente só ligavam e tinha nenhuma internet ou outra mas que era um celular com números e não tinha tanta tanta opção para você por exemplo responder e mail e ele fez essa matriz comparando cara celulares difíceis de usar e celulares que não são inteligentes e ele mostrou que o produto dele está num quadrante completamente oposto então quando você for demonstrar o teu produto para um, um cliente, evidencia, mesmo que você não queira citar o nome dos teus concorrentes, por que, que você é diferente dos demais? O que, que você tem de benefício e atributo em relação aos demais? E outro ponto importante, não pela tua perspectiva, mas pela perspectiva do usuário. Porque o tempo inteiro ele não está falando de funcionalidade, ele está falando de facilidade de uso, ele está falando de atributos que o usuário classifica e não o fabricante with a revolutionary user interface, is the result of years of research and development. And of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's four smartphones, right? Motorola Q, the Blackberry, Palm Treo, you Nokia know, E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them, is really sort of in the bottom 40 there. It's, it's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea six months from now? You can't run around and add a button to these things, they're already shipped. So what do you do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? Hmm. It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up and a pointing device we solved it with the mouse right we solved this problem so how are we going take this to a mobile device well what we're gonna do is get rid of all these buttons and just make a giant screen a giant screen now how are we going communicate this we don't want to carry around a the... O que acontece nesse ponto Você Percebe que ele está falando de uma funcionalidade ele tá falando do da, do multitouch, da tela clicável e tudo mais e o problema que você tem quando você tem um teclado no celular. Nessa época o padrão dos celulares todos tinham teclado, não existia nenhum teclado com a tela. Né? Hoje é, isso foi tão disruptivo que virou padrão. Todos os celulares hoje são tela e não tem nenhum celular que tem teclado embaixo. O que, que acontece? É... Ele não foi para característica técnica, ele não falou de um atributo do multitouch, ele não falou da tecnologia, não falou de nada. Ele falou apenas do problema que existe quando você tem um teclado e como ele resolveu, mas trazendo o benefício da resolução e não a característica técnica. Quando a gente está apresentando um produto, Principalmente quem trabalha no mercado de tecnologia, a gente tem uma tendência natural a falar sobre aspectos técnicos ou atributos do produto. E aqui o tempo inteiro ele está mostrando um benefício em relação à existência de um atributo. Quando você traz uma característica técnica do teu produto, tem uma chance grande do teu cliente falar: eu não preciso disso e criar uma objeção. Quando você mostra um benefício, o teu cliente olha e fala: poxa, minha vida pode ser mais fácil. Mouse, right? So what are we gonna do? Oh, a stylist, right? We're gonna use a stylus. No. no. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them? Yuck! Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. O que, que a gente pode tirar desse vídeo e levar tanto para a nossa apresentação de solução quanto para o nosso processo de vendas? Só recapitulando tudo o que a gente viu. Primeiro. Não vá direto para o ponto alto, prepara a tua audiência, prepara quem está apresentando, vai criando curiosidade, fazendo defesa, ressalta os atributos positivos. Segundo, a surpresa ela é sempre um elemento positivo. Quando você supera a expectativa, você está com pontos na frente. Terceiro, humildade. Cara, assume o ponto que você está. Por mais que você esteja se posicionando como autoridade, ninguém gosta de pessoas arrogantes. Quarto, Compara com o teu concorrente, mostra por que você é diferente. O posicionamento te ajuda muito nisso. Não adianta você falar dos atributos, e sim como você se diferencia desses caras. E quinto, em vez de você falar sobre características do teu produto, traga os benefícios, mostrando como aquela tecnologia, ou aquela funcionalidade, ou um aspecto específico que você tenha, transforma a vida do teu cliente em algo melhor. E não simplesmente falar do atributo técnico que na maioria das vezes só gera objeção. Me fala uma parada, qual conteúdo você quer que eu analise e reaja te mostrando qual estratégia está por trás desse vídeo? Comenta aqui embaixo, me dá uma ideia, beleza? E se você tem um amigo que precisa não vender mais, manda esse vídeo pra ele.